Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui ó, numa casa abandonada e bem sinistra, né Thaís? Bem sinistra, Thiago. O local aqui é sinistro, né cara? Tem um, uma parte ali, pessoal, que é muito impressionante, cara. Eu quero mostrar pra vocês, é muito impressionante, né Thaís? Isso mesmo. A casa aqui, olhando, não dá nada para ela, mas a... na hora que vocês verem o que a gente vai mostrar para vocês que tem lá embaixo dessa casa aqui, é impressionante, galera. Quem segue a gente lá no Instagram já viu algumas fotos que a gente tirou aqui, hein? É, pessoal, o negócio aqui é top. A gente vai entrar nessa casa, vai mostrar tudo para vocês. Parece que tem até móveis aí, foi falado para a gente, né, Thaís? Tem alguns Sim. móveis. A casa está meio destruída, a gente vai ter que tomar cuidado. Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês E a gente vai deixar o melhor por último pra mostrar pra vocês, né Thaís? Isso mesmo Então peço pra você se inscrever no canal, deixar o like Seguir a gente no Instagram E compartilhe o vídeo aí pra ajudar o canal a crescer E bora pra mais uma aventura Cara, olha essa cortina aqui pra fora, Thaís Sim, sinistra, é antiga. Aqui parece que tinha uma porta, mas foi trancada, ó. aqui. Nossa, tá muito mato. Tão e molhado ainda, mato. ó, pessoal. Choveu. Tá um mato molhado. Ah, verdade, hein, gente. Parece que é uma porta, hein. Ó, tem até lâmpada ainda, cara, ó. Olha ali, tanto tá de ideia. Sim, Você Tá com lanterna, terra, Olha aí. Ai, gente, aqui tá. Uma cana, não vou aí, uma um buraco aqui, ó. Oi, Só um bicho bom aqui. Olha a cama ali, Thaís. Caraca, mano, olha o guarda-roupa. Nossa, antiguinho. Vamos ver se a gente acha um local para entrar? Vamos. Cara, quantos anos será que esse aqui tá abandonado? Não tem. Olha essa cortina. Não mostra lá, não, Thaís. Tá? Não mostra lá, não, que nós vai tirar por último. Pessoal, aqui ó, tem um, um negócio bem legal. Galera, deixa o like já, não. Esquece, não. Olha Cara, como é a a olha antiga essa janetes. janela. Olha o buraco aqui, tem. Tá isso? isso dá pra filmar lá se tem alguma coisa. Vira pra lá. É ah, olha tá aqui, no tem tá Nossa, tem sofá. Nossa, velho. Três sofás Três sofás, Thiago. Tiago, tá olha o chão, o jeito que tá Vou Quer mostrar não... aqui por fora primeiro Só que não sei, não, se não vai conseguir entrar aqui Tá Olha Tem Casa ser a lenha, Miguel, aqui, tá isso? Deve Nossa Senhora. Ó o fogãozinho a lenha Tem uma porta aqui, ó Tem a porta? Tem, vamos ver se tá aberto Fogãozinho a lenha Ali é um forno também, ó. Ixi, esse treco tá caindo. Hein? Tá caindo, cuidado. Mas, ó, olha a altura que era isso aqui mesmo. Foi feito Sim. dessa altura. Foi feito baixinho. Fogãozinho ali. Forninho, tem uma churrasqueira aqui, ó. Duas churrasqueiras, ó. Uma aqui ah, uma e a outra aqui, ó. Pessoal, tem chácara perto aqui, então vai ter cachorro latindo aí. Olha ali aquela árvore ali. Então, vamos ver se a gente vai fazer. Deixa eu olhar esse tanque aqui. Nossa, esse que... aqui é. hein? Antigo. hein? Acho que nem fabrica mais tanque assim. Será que fabrica? Não sei, Tiago. Olha aqui o tanque de teia que tá aqui. Não tem nada. Será que tem energia, Tiago? Aperta aí. Não tem nada, hein? Eu Explode, é. pau. Mas não tem nem também? Será que tá aberto aí? Mano do céu! Licença! Tiago, cuidado, sabe que dá pra pisar aí? Aí é. É chão, né? Piso. Nossa, esse banheiro. Ah, olha aqui, cara. Thaís, por que isso aqui? Eu acho que isso aí era pra colocar aquelas cortinas, sabe? Pra não molhar pra cá. Ah, pra molhar. Olha, que coisa. Caraca, cara. Parece que tinha uma porta aqui, ó. Vou fechado, tá vendo? Sim, eram duas viu? portas. Olha o aqui, velho. Camisinha. Assim, o que, que, é que é isso? Não, não sei, isso aqui é roupa? Curtinha, né? Curtinha. Tem O que, que é isso aqui? Não sei, tia, tô Não Tá vendo olha Tiago, como que a casa deu, cara. É, pessoal, olha o buraco que ficou da casa. Ah. Esse aqui pode cair a qualquer momento. Tiago, essas correntes aqui... Eita! Muitas correntes. O que é isso? Não sei. Esse parte disso aqui? Não sei. Se vocês souberem o que, que é isso aí, deixa nos comentários. Olha, ah, essas correntes aqui. E esse sofá. O que, que é isso? Piso? É piso? Ó, tem coisas aqui. Thiago, esse chão aqui não dá pra pisar não, cara. Não Olha ali. Se você cair, você vai ficar lá embaixo. Ué? Thiago. O que, que, é que, que é aqui atrás? O que é aqui? Foi isso. eu fiz mas foi você que mexeu ali? Não, agora não. Mexi a sua... Só só ela levantou calma. até aqui, ó. Ela veio até aqui juro pro cena, na hora que eu falei, ela veio até aqui. Ela fez assim, ó. Não, Thiago, aquela hora eu relei aqui assim, ó. Falei, sim, sim, mas eu agora... ainda nem balancei, só fiz assim, ó. Agora, na hora que eu vi, que eu virei assim, ó. E que eu virei, ela tava aqui assim, ó. Voltando assim, ó. Ela fez assim. Sim. Eu, Caraca. Quem meu... que mexeu essa corrente? É espírito? Não, eu vou parar elas. Deixar elas bem paradinhas. Fui. Deixa ela parada. Olha ah, é para esse corte aqui. Deixa eu ver. achei ah, de piso. Ah, agora achei cheio não. Só tem um pouquinho ali no canto. Mas trem se cômodo daqui, né? Vem aqui, ó. Ai, Tiago, você é que dá Piso Pisa é sempre assim, ó, nessa, nessas partes, tá vendo? Hum. É... Ai, Jesus. Pode vir aqui, tá de boa, né? Ai, tá de boa. Caraca, mano. Aqui? Ah, esse cômodo aqui é aquele que nós tínhamos conseguido ver por lá de fora. Nós né? viu ele pelo meu lado. a porta que foi fechada, né? Sim. Aqui eu acho que era a sala, dele eles fizeram o quarto. Legal, esse, esse armarinho antigo, né? Quem? Ah, um banheiro? Ah, banheiro? A casa tem dois banheiros. Ai meu Deus. O quê? Pisei aqui e mexeu. Tiago, sai! Nosso peso é tá muito. Aí, isso é de cortina mesmo. É, olha um pedaço da cortina aqui. Ah, tem até o chuveiro aqui. Hum. Casa, olha aqui. Dois, duas patentes, ó. Essa casa era chique, Thiago. Essa casa era bem chique. Sabe. Aqui é outra corrente, ó. Nossa, o pessoal gostando dessas correntes, hein? Ah, é sinistra, hein? Podia usar uma cordinha, alguma coisa? Eu tô com medo de pisar nesse chão cama. de novo. Ó, tem uma sunga. Por que, que tem sunga aqui? Será, hein, Tiago? Então, por tô... que tem? Já a gente vai falar o que, que tem sunga aqui. Uma cama antiguerrima. Olha a altura. Põe a minha mão aqui pra vocês verem. Ó, a altura da cama. Muito baixinha. Essa cortina aqui, essa cortina aqui deve ter uns pardianos, hein? Tá até podre já. Olha, eu vou falar pra você, essa casa de noite vai dar medo. Que, que isso? Um bico de extensão. Vai dar medo, é isso. Tiago, que já ele com aquela corrente ali, cara. Meu Deus, tô pisando com cuidado aqui, gente. Vai logo, sai daí pra eu pisar logo. A corrente tá parada agora. Cara, dá pra sentir um clima pesado aqui dentro, tá isso? Então, vamos lá fora, mostrar vamos. o resto. A melhor parte desse local. Ah, mas eu curti aqui, hein? O logo vai ser louco aqui, hein? Vamos fechar a faz aí. tempo que tinham falado desse lugar, né? Faz tempo. Só a gente nunca... Nunca veio aqui, né? Uhum. -uh. E galera, agora, o mais top pra vocês... Olha lá, Thaís, mostra lá pro pessoal. Não tá pegando por causa do sol aqui. Pessoal, tem duas piscinas. Uma parece piscina olímpica, cara. Ó, Thiago, tem até escadinha pra descer, tem ó. Escadinha. Tem escadinha. Vou me por causa das folhas. Nossa, aquela piscina ali é gigante. Olha assim, Thaís. Vê se dá pra pegar na imagem certinho essa casa Olha, aqui. Olha. Pega. Galera do céu aqui de noite vai ser tenebroso ó, tem mais construção ali ó tem aí daqui perto da outra é a piscina de criança mas, mas olha a, a altura que ela é que grande Olha aqui, cara, andando na minha cintura. Espera aí, deixa eu filmar de assim, ó, pra ver. Andando na minha cintura, cara. É, uma Oi. dessa em casa pra... já tava bom, né? Vamos ver quantos, quantos metros mais ou menos ela deve ter de comprimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 1, 2, 3, por 4, mais ou menos. Pessoal, na imagem parece pequena, mas não é pequena. Caraca, é grande pra caramba esse aqui, filho. Muito grande. E aquela ali, então? Não, aquela ali não tem nem... Olha. Parece a, casa, a piscina do Barão, esse aqui, cara. Tiago, olha como que era bem bonitinho. Olha tudo, né? Tem um sapão enorme ali. Aonde? Tá aqui embaixo, cara. Enorme. Embaixo desse sofá? Se não for sapo, é cobra, velho. Tiago, olha que bonito, ó. Era tudo em volta, ó. Tudo certinho, ó. Thaís, eu vou levantar, sem filme. hein? Tiago, cuidado se for cobra. Foca, meu. Tem que correr. Foca dali, por ali, que eu vou levantar para cá. Isso tá é né? tamanho. É grande, é grande. Olha o é saco. Sapo, um saco, Sato, é um não é? saco, Olha a altura que tá. Tiago, encosta na parede para filmar aqui. Aqui, encosta aqui na parede. É, tanto faz. Não o sapo, não. Caraca, não deu um ombro? Olha a altura. Só que eu acho que ela vai afundando, Thiago. Olha sim, sim. pra lá. Ó, tem uma estadinha. Aí, ó, o Nossa, olha lá. Pega no olho do Thiago. Pera aí Olha. É muito fundo, Thiago. Imagina isso aqui cheio, que delícia. Nossa, dá pra dar cada pulo aqui. É. Top, isso aqui é uma piscina olímpica mesmo. Tiago, vamos dar uma olhada aqui, ó. Pessoal, vocês desculpem os barulhos aí, porque aqui perto tem chácara. Então, por isso tem barulho de cachorro aí. Né, Tiago? Sim. Vamos dar uma olhada ali? Vamos. Eu não Escutou? Passarinho, é passarinho, ué. Passarinho, parecia gemido. Oh, deixa eu é você só apanhar assim a câmera aqui. Então. Uhum. Não, pera aí. Deixa eu abrir isso aqui. Cuidado. Licença. Entra aí, filma aí. Que era um banheiro grande, hein, cara? Caraca, arrepiei, velho. Acho que aqui era pra lavar a mão. É. Que deveria ser uma patente. Você escutou? Ah, não, a patente era aqui. Você chegou a escutar? Escutei. Vamos olhar esse seu cômodos. Era gemido, velho. E aí, banheiro também? Não ah, esse aqui tem vaso. Ah, tem até pia ali, ó. pia arrepiei, cara. Tiago, acho que aqui era chuveiro, ó. Ah, verdade, né? O local aqui é sinistro, então local é doido, né Tiago? Pô, eu tava pensando o seguinte, da gente pegar e passar o K2. Agora? É. Tem que ir lá no carro buscar. Sabe buscando. por quê? Sim. Sabe por quê? Se tiver presença, a gente volta ainda hoje à noite. O que, que você acha? Você que sabe. Vamos encerrar esse vídeo, vamos fazer, vamos fazer um outro vídeo agora, é passando no K2 e ver se tem presença. Tá, beleza. Pessoal, a gente vai lá no carro buscar o K2 e a gente começa outro vídeo aqui, porque esse aqui, pelo jeito, já ficou grande aqui. Sim. Então, Obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Então, continua aí que a gente vai soltar outro vídeo para vocês, vendo se o local tem presença. Isso mesmo, isso aqui se de, se de no noite canal, vai ser loucura, hein? Deixa aquele like. Tamo junto, é nóis. Falou. Ui.